Olá, bom dia, tudo bem com você? Parece que quando a gente fala tudo bem com você e não escuta uma resposta, fica faltando alguma coisa, sim, né, doutora? Sim. Mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Estamos aqui de volta com a doutora Renata De Queixe para conversar sobre o seu direito bancário. Né? Então, hoje, nós vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza incomoda muitos, que é a questão de restrição ao crédito. Né? Eu acho que, assim é... hoje, mais do que nunca, as pessoas, nós todos, estamos dependentes desse crédito que o banco... Parece até generoso quando nos oferece. Né? Não, você vai ter um cheque especial de não sei quanto e tem um cartão de crédito com todas as vantagens, não sei o que. A verdade é que a gente percebe, não precisa ser muito assim, é só pegar... a. As, as notícias na mídia diária, né? As pessoas estão, hoje, mais do que nunca, com dificuldade de quitar esses, é, esses compromissos mensais, né? É, nós sabemos que o índice das famílias brasileiras, o índice de endividamento está muito alto e isso tudo chega no particular de cada um, né? Então, é, o que eu gostaria que nós esclarecêssemos para quem está nos vendo, é que em que momento... É, eu imagino o momento, mas eu queria saber assim, detalhes, em que momento o banco pode é, restringir o crédito e colocar a pessoa nos órgãos protetores, que daí ela não consegue realmente fazer quase nada. Sim. Como que acontece isso, doutora? Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Maria. Bom dia. A questão da Serasa é, uhum. realmente incomoda, né, Muito. porque dificulta ali no dia a dia da pessoa. Quer fazer um sim quem? quer comprar alguma coisa, financiar e, e fica incapacitado, né, de proceder diversos sim. atos ali no dia a dia da questão na vida financeira. Uhum. Realmente incomoda. E é justamente isso que é a pretensão da Serasa, né, que é assim o um objetivo, que é incomodar o devedor, devedor. para que ele faça o pagamento da dívida, né? Uh -huh. Então, sempre quando existe uma dívida inadimplida, uh -huh. sem pagamento, uh -huh. né, dá ensejo para que o banco inscreva o nome do devedor no Cadastro de Proteção ao Crédito, no Cadastro de Proteção é, da Serasa. Uh -huh. né? certo, é, um, certo. é particular. A Serasa é um é uma instituição privada, uh -huh. tá? uh -huh. vinculada ali aos aos serviços do banco, uhum. tá? e que tem esse propósito de manter um cadastro com o nome de pessoas que estão inadimplentes uhum. né? Na, pela, com, as, com as instituições financeiras. É, e é uma dor de cabeça imensa, né? Nossa, é. muito grande. Me diz uma coisa: o ban... assim, antes de se chegar. O, o, o, do banco mandar o nome da pessoa, né, do inadimplente, para esses órgãos de prote, proteção, para o Serasa, etc., o crédito, limitando esse crédito, restringindo, de fato, ou até cortando de vez o crédito, existe um passo a passo. A pessoa pode fazer o quê? Por exemplo, ela vai comprar numa loja, tá? chegou lá, Olha, o seu, seu cartão, né? O vendedor não sabe nunca o que dizer, eu acho. Ele sempre fica atrapalhado, não sabe dizer, ó, seu cartão não tá funcionando, seu cartão foi cortado, não sei qual a expressão, mas é por aí que a pessoa vai dizer, né? Ou não passou, acho que a expressão mais é assim, não passou seu cartão. Aí você, né? O que a pessoa faz? Ela pode consultar o CPF dela ou o CNPJ, por enquanto nós estamos falando de pessoa física, ela pode, como que ela faz para consultar? É, tem um, um órgão, alguma coisa que ah, ela consulte? Tem, tem, tem, as empresas, né? Sim. As empresas têm, que têm um convênio com a Serasa. Sim. Tem um acesso ao, ao site da Serasa, e coloca o CPF, o CNPJ. Essa consulta é paga não, doutora? Não, não é gratuita? Não, comércio, Eu não me lembro é, disso. É? O comércio, qualquer pessoa que tenha esse... Esse Sim. convênio com a Serasa consegue acessar esse banco Aham. de dados. Para fazer essa consulta é. do CNPJ ou CPF. Isso. E a pessoa também que não tenha esse convênio pode até a Serasa Sim. E pedir essa informação, que também é gratuita. Ele uhum. se fornece através de um extratinho ali. Entendi. Então tá, a pessoa consulta, viu que tem, ela tem a possibilidade ainda... Claro, de ir ao banco, é, credor dela, e tentar uma negociação nesse sentido, é, né? É bem, é bem o que você colocou, né? Que todo uhum. mundo tem uma, uma, uma consciência ali, é uma, uma forma de cobrança. Sim. Sabe, nem que seja indireta, mas força o devedor a tomar algum, alguma atitude. Alguma atitude, Aí certo. A instituição financeira, o banco tentar renegociar, uhum. né, ou nas companhias de telefone, certo. É, aceitar um acordo, nem que seja, nem que, que o. O devedor não concorde com isso, né? Uhum, vai estar pagando uhum. só para se livrar da Serasa. Da Serasa. De tá repente, você falou R$ reais, é um valor pequeno. Então, você pequeno, tem que ter bastante... Pequeno, Tá, bastante, é, vamos dizer assim, dureza no seu propósito. Eu não vou acertar isso, porque não é certo, né? Não é correto. Eu, é, eu já formato. falei um monte de vezes, quando ele, que eles ligam 20 é. vezes ao dia. Impressionante, impressionante. É. E eu falei que não vou pagar. E, mas é para você tomar essa uhum. atitude atrás. É, quando não se resolve administrativamente, daí uhum. que né, entra o judiciário. Entendi. Né? Quando existe ali é, uma dúvida com relação a essa dívida que está sendo cobrada, daí uhum. uhum. tá que é, vale a pena uma investigação dos documentos e caso exista realmente um indevida essa inscrição, a gente ajuiza a ação. Entendi. Diz, já liminarmente, logo nos primeiros despachos ali, ele já determina a suspensão. Ah, isso que eu queria saber. Então, existe a possibilidade, depois de passar pela mão de um advogado, feito uma análise disso, de se pedir uma suspensão enquanto se discuta o mérito isso. da ação, etc. Isso, é isso? isso. Depois essa ação, sempre é... Ação judicial tem todo o trâmite processual, que tem o seu tempo, uhum. né, às vezes mais, às vezes menos, dois, três anos, vamos dizer assim, um prazo médio. Sim. E que ao final o juiz vai decidir, uhum. com análise mais aprofundada né, uhum. dos fatos, quem tem a razão ali, se a dívida é devida ou não, e vai é, Excluir definitivamente a Serasa certo. ou determinar, então, que a, a dívida, a obrigação persiste para ali o suposto uh -huh. devedor. Né? Porque o que eu percebo, é, isso eu percebo e conversei com pessoas que estão passando pela mesma situação, que é, por exemplo, a pessoa contratou um cheque especial de. Na caixa econômica, por exemplo, que é 8 ponto alguma coisa, é um cheque um pouco menor, mas esse cheque inadimplente, ele vira mensalmente, aí você começa a fazer as contas e sabe que vira, ele vira 14%, né? Quando a gente, porque eu nunca li esse contrato, não sei se você que está nos vendo leu, porque a gente ganha, entre aspas, esse cheque especial, fica feliz e não questiona, essa que é a verdade. Eu imagino que esteja escrito lá, taxas, o que o que... que vai compor esse custo final de um cheque especial, por exemplo, ou de um crédito na inadimplente. Consta isso no contrato, né? Que a gente não lê. É. Eu acredito que a grande maioria dos encargos sim, sim. que são praticados pelo banco estão pactuados, né? Certo, Na certo. medida que existem encargos não pactuados ou encargos que a gente observa abusividade, certo, né? são valores que podem ser expurgados através de uma ação judicial o juiz entendi. vai analisar o caso né, observada a ilegalidade vai retirar aquele uhum, valor uhum. e tudo isso pode ser discutido e inclusive interfere ali na questão da cerada né? entendi, é porque falando aqui de 47 reais parece nada, mas se a gente considerar isso em nível de empresa a gente pode estar tá falando de muito dinheiro uhum. e um atrapalho sem tamanho para o dia a dia né, da, da empresa porque uma empresa no Serasa, por exemplo, é um bom abacaxi, né? Nossa, muito. É né? muita dor de cabeça. Então, é por isso que eu queria entender se daria para... Eu ia fazer justamente essa pergunta se em algum momento desse processo dá para o advogado entrar com uma Sim. petição, solicitação, não sei a palavra exata, mas pedindo para retirar até que isso seja Sim. esclarecido, né? Existem alguns requisitos legais uh -huh. com, com os documentos, é, nós cumprimos os requisitos legais sim. e o juiz defere, sim, a suspensão da Serasa. Uhum. É muito comum é, as empresas, representantes sim. comerciais, uhum. né, representantes uhum. comerciais, eles são bastante atingidos, né, quando vão certo. para a Serasa. Certo, né, Empresas de, de turismo, né, uhum. que dependem é, para poder exercer a sua profissão, uhum. né, de... Dessa cadeia, né? É, e é uma cadeia. Olha, vocês uhum. imaginam uma situação, tocou no setor que nós não vamos também discutir agora, mas a questão do turismo no Brasil, que uhum. dois anos praticamente parado o setor, o setor estava uhum. com uma atividade mínima, uhum quantidade de devoluções solicitadas, de não sei o que, de cancelamentos, e que a lei prevê, está previsto lá, mesmo porque é uma, é uma, é uma causa que independeu de quem comprou. Né? Eu, eu conheço gente que conseguiu até devolução mesmo. É claro que você não recebe isso totalmente, mas existe uma devolução. Agora o setor está muito complicado, né porque chega num ponto que a pessoa não tem, a empresa não tem como... Se movimentar no mercado, né? Tá, sempre tem alguma saída, depende de caso a caso. Né, não, uhum. A gente pode citar alguns exemplos, mas não existe uma regra geral. Sim, tá, sim. Porque o trabalho é, nesse, nessa área é, é, vamos dizer assim, é artesanal. Uhum. Tá, o, depende também bastante do perfil do cliente, qual o propósito dele, o que ele quer com a ação. Sim. Sim, tá? sim, sim. E daí a gente toma as medidas judiciais. Cabíveis é, dentro de cada caso. Para atender o Muito cliente, bem. não só na perspectiva jurídica, uh -huh. mas também numa perspectiva financeira, uh -huh. qual o rumo que ele quer determinar no segmento dele, uh -huh. né? qual, é, qual é o nível de endividamento. Então certo. vários aspectos são considerados para a gente adotar a melhor medida que satisfaça o cliente nesse, nessa, nesse endividamento. Que a gente verifica é, aqui no dia a dia que é, é uma fase. Né? É, é uma fase. Como tudo é uma na vida, fase. é uma fase e tudo passa. passa. Mas as passa. providências devem ser tomadas, sim, né? Para é, que isso transcorra da, da melhor forma possível. Uh -huh. Para que a, a pessoa não deixe de exercer a sua profissão, de não, não, uh -huh. não deixe a empresa sucumbir, né? Vamos dizer assim. Entendi. É, é eu acho que. Perfeitamente. Olha, gente, o assunto é sério, né, parece até que nós estamos mais sérias, mas o assunto é sério mesmo. Mas fica uma boa dica, não é? Que eu acho que é sempre buscar um, um, um assessoramento profissional, né? Sim. Até para entender melhor a situação, porque o dia a dia é muito complicado Sim. mesmo, nós sabemos a situação das empresas brasileiras e das pessoas. Sim, exatamente. É, existe endividamento, existe né? toda uma questão... Uhum. O, o, o principal ponto, é, é isso que você comentou, é a clareza, precisa é a clareza. ter a clareza da situação para saber qual o rumo correto a seguir, né? Sim, sem é, dúvida. Colocar ali uma clareza de números, de perspectivas, de quais são as questões que podem ter... Êxito ao final do uhum, processo, uhum, quais não, e vamos uhum. resolver ali, eu que, acho que realmente devem ser resolvidos agora, e vamos, é, vamos brigar pelas que existe possibilidade Claro, né? claro. E essa clareza. Perfeito, perfeito. Que, que, que é necessário, né? É necessário. É necessário. Gente, é necessário. então, ó, fica a dica. Obrigada, doutora, pelas é, informações, pelo esclarecimento, que eu acho que é muito importante. e você continue nos acompanhando, tá bom? Na vídeo revista, não se esqueça, sempre assuntos que fazem parte das nossas vidas. Até a próxima entrevista.